Olá pessoal, hello everyone. Hoje nós vamos começar o módulo 1 um da nossa disciplina de inglês. O nosso módulo 1, um, ele tem como título Desvendando a Língua Inglesa pela Leitura. Leitura. Você se considera um leitor? O que significa saber ler? Se nós pensarmos no verbo ler e formos até a origem desse verbo, né, de onde ele veio, ele veio do latim, de um verbo chamado legere. Só que Originalmente, esse verbo tinha muitas outras acepções. Né? Antes de significar ler, ele significava colher, ajuntar, seguir como quem segue vestígios ou pegadas, por exemplo. Então, num primeiro momento, esse verbo que deu origem à palavra ler em português, ele tinha essa ideia de juntando coisas, né? desvendando é, a partir de pedaços, ir juntando para formar um todo. É, a leitura ela é um pouco disso também. Né? Uma informação que você tem aqui e ali, e acolá. Quando você termina de ler o texto, aí você tem um todo. Hoje em dia, se tem a ideia de que não é só a leitura do texto que faz a compreensão, especialmente quando se trata de um texto em língua estrangeira. Existem outras informações, às vezes uma data, uma imagem, um gráfico, um, algum detalhe no próprio texto né, colocado em negrito ou colocado em itálico ou sublinhado. Né, são indícios que nos ajudam a compreender ou que destacam algumas coisas para que nós possamos né, ter uma compreensão melhor do todo. O que há para ser lido? Né? Todos esses elementos que eu falei agora, eles são importantes às vezes na compreensão de um texto. Quantas vezes a gente abre uma página da internet escrita em língua estrangeira, e só de olhar para um monte de palavras que aparece ali, a gente já leva um susto, né? principalmente quando a gente está começando a aprender a língua. Mas a partir de fotos, a partir de outros indícios na página, a gente consegue descobrir a respeito do que aquele texto está falando. E a partir daí a gente pode saber se é um texto que nos interessa ou não. Né? isso vai ser muito importante quando estivermos falando, por exemplo, de buscar fontes na internet, às vezes a gente precisa fazer uma pesquisa sobre algum assunto, e lógico, vai haver várias entradas, várias páginas falando sobre aquele assunto, mas qual será que vai nos ajudar? Qual será aquele que vai realmente contribuir é, é, e nos apoiar naquele momento em que nós precisamos de uma informação específica? Né? Então, não é só texto, não é só palavra, é, outros, outros elementos podem nos ajudar na compreensão. Ler é muito mais do que só juntar as letras, né? Uh, nosso, nosso módulo 1, um, ele está dividido da seguinte forma, nós temos é, uma primeira unidade em que nós vamos conversar um pouco sobre skimming, scanning, é, a diferença entre essas duas estratégias de leitura que são muito importantes é, quando se fala de inglês em nível instrumental, é, e a unidade 2, detectando as informações relevantes. Assim está dividido o nosso primeiro módulo. Bom, nós falamos, então, de skimming e scanning. E assim como a gente falou do verbo ler e foi a origem, né, vamos pensar um pouco na origem do skimming e do scanning. Né, de onde vieram esses verbos? O skimming veio de skim, que é a nata, né, aquilo que fica na superfície ali do leite. Então, a leitura a partir da superfície. Né, aquela leitura geral, aquela olhada por cima, né, sem ir, né, palavra por palavra, sem ir, né, nas minúcias. É importante a gente é, ter em mente, especialmente né, para quem ainda não tem um nível avançado de inglês, que a leitura de um texto, você não precisa compreender todas as palavras para saber o texto. E às vezes a gente se, se desespera, né? ah, encontrei uma palavra que eu nunca vi, aí vai e corre para o dicionário. Não, não precisa. O skimming é justamente aquela leitura pela superfície em que você olha e só de... Né? colher aquelas informações que estão na superfície, você já sabe é, qual é a ideia geral do texto, e, e, e dali você pode partir para algo um pouco mais é, aproximado, um pouco mais detalhado. Né? Ah, mas tem também o scanning. A gente pensa em, na mesma origem do, do, da palavra scanner, por exemplo. O né? que é um scan, né? To scan é varrer, né? fazer uma varredura. É, e aí esse tipo de, de estratégia ele é utilizado mais quando você quer procurar uma informação específica, né? Se você tem um texto em inglês que vai falar, por exemplo, diz no título que vai falar sobre cinco características de um determinado programa de computador que está sendo lançado. Então, se você quer saber logo quais são esses cinco, né? E, ah, Procurar, fazer aquele scanner, né? Então, procurar exatamente quais são esses cinco elementos, né? geralmente destacados em subtítulos, ou colocados, né? destacados do texto em negrito, ou em cor diferente. Né? Então, o scanner é aquela leitura que se faz em busca de alguma informação específica, em busca de alguma palavra específica. São dois, duas estratégias que são muito parecidas, são muito úteis é, quando se trata de leitura de um texto em língua inglesa. Uma coisa que eu sempre digo para os alunos é o seguinte, tem determinados textos, mesmo em português, né, mesmo na nossa língua materna, que a gente lê e às vezes não entende uma palavra ou outra e precisa recorrer ao dicionário. Com a língua estrangeira isso também vai acontecer. A questão é não se desesperar e não parar toda hora para olhar o dicionário. O dicionário é muito útil, mas é, numa leitura que a gente faça, né, primeiro, não adianta ficar procurando palavra por palavra no dicionário. Bom, detectando as informações relevantes, algumas delas a gente até já mencionou aqui, né? até já falei, é, já adiantei aqui, mas por exemplo, ler o título e os subtítulos né, do artigo, né, ou do texto que vocês estão lendo, é, só isso já ajuda bastante. Né? É, verificar esses elementos não textuais, são imagens, gráficos, datas né, e outras informações relevantes que apareçam ali na, na página, né, no, no texto. Atentar para o vocabulário, sim, o vocabulário é importante, mas, como eu disse, vocês não têm que saber o significado exato de cada palavra. Às vezes, o próprio contexto, né, se vocês têm algum conhecimento de inglês, vocês conseguem até deduzir qual é a palavra, sem precisar ir até o, o dicionário. Né? E se é, estivermos falando de textos em língua inglesa, textos acadêmicos, né, por exemplo, artigos, resenhas, papers, né? publicações acadêmicas, né, uma tese, uma dissertação, sempre ler o resumo, né, sempre ler o que nós chamamos de abstract. Lá no resumo, lá no abstract, já vai ter toda a informação que vocês precisam né, para saber se aquele é, texto é de fato interessante para vocês ou não. Né, vai informar uh, o objeto de pesquisa, vai informar a metodologia, vai informar a fundamentação teórica, né? Então, só de ler o abstract, a gente já vai perceber, olha, vale a pena ler o artigo todo, vale a pena fazer esse esforço, é dessa informação que eu realmente preciso, ou não, olha, é um artigo até interessante, mas pelo abstract, não vai trazer exatamente a informação de que eu estou precisando nesse momento. É uma dica que eu dou para vocês, e até assim, como exercício, né? É esse site aqui, News in dot .com. .com, é com em inglês, né? É, são notícias em níveis. E aí a gente tem level 1, level 2, level 3. São notícias, né? São, são fatos, é, mas são escritos de acordo com três níveis de proficiência em língua inglesa e você pode, né? exercitar ali a sua, a sua leitura, escolhendo o nível que mais é, se adequa à sua realidade. É, então, é uma página que tem vários, vários assuntos, né? tem esportes, tem entretenimento, tem curiosidade, tem história, tem política. Então, se você tem é, interesse em desenvolver um pouco mais a sua capacidade leitora, leitora em todos os sentidos, né? é, esse é um site bastante interessante, para começar a se exercitar. Alguns dos nossos exercícios, né, algumas das nossas questões, vão envolver pequenos textos desse site, que é bastante, bastante legal, ajuda bastante né, para quem, quem quer desenvolver a, a leitura. Ready to start? Prontos para começar? Para aprender mais sobre skimming, scanning e estratégias de leitura, a melhor forma é ir mesmo aos textos e ler, e praticar. E quanto mais praticar, uh, mais fácil vai ficando, mais vocês vão pegando o jeito da coisa. Está certo? See you later. Vejo vocês depois. Bye, bye.